Rádio Creia Minas, instituições de ensino. Eduardo Javier Munhoz tem mais de 26 anos de experiência em negócios internacionais relacionados a produtos orgânicos, veículos elétricos, baterias e sustentabilidade. Na década de 1990, atuou como consultor de produtores de orgânicos na Argentina até partir para o Brasil. No grupo Bravo Motors, desde 2011, Muñoz liderou como CEO o crescimento da empresa nos Estados Unidos e nos mercados globais. Hoje a empresa está colhendo os frutos do desenvolvimento do conceito de eficiência aumentada para veículos elétricos conectados e autônomos, trazendo à realidade uma família de produtos. No Brasil, a empresa está desenvolvendo o cluster Colossus, Único parque industrial de mobilidade elétrica que fabrica baterias, veículos e sistemas de armazenamento de energia na América Latina, com escala suficiente para impactar o movimento da economia verde na região. Munhoz, que é argentino, será um dos palestrantes do painel Economia Verde, formação de recursos humanos e pesquisas tecnológicas necessárias. O painel será realizado às 8h30 da noite, no dia 29 de setembro, na Sala CREA Minas, do Cobenge as empresas eh, que lideram processos de economia verde demandarão profissionais nas áreas de energia elétrica construção e integração de estruturas sustentáveis de veículos elétricos pessoal técnico na, na área de eh, eletricidade com certeza na área de indústria automotiva na, na, na área de indústria de manufaturas eh, de eletroeletrônicos também a eh, haverá um grande espaço para programadores né, de software, inclusive de soluções para robotização, aplicativos que venham a fazer a integração desse, dessa nova realidade. Professor da Escola de Minas, da Universidade Federal de Ouro Preto, o engenheiro de Minas, José Margarida, destaca como a academia pode contribuir nesta cadeia de valor. Ele é membro da Comissão de Educação e do Colégio de Instituições de Ensino do CREA Minas. Eu acredito né, que nós podemos formar profissionais com perfis né, voltados para essa cadeia mineroquímica né, e automotiva, e profissionais responsáveis em relação às energias renováveis, ao trabalho com maior eficiência e diminuição de custos, né, que a indústria procura profissionais com esse perfil. Evidentemente, podemos também né, colaborar em parceria com pesquisas né, que desenvolvam conhecimentos né, para que sejam utilizados nessa indústria. Particularmente, a Universidade Federal de Ouro Preto né, já está com alguns trabalhos iniciados, com mestrados e doutorados voltados à cadeia do lítio. O lítio é um mineral necessário para a fabricação de baterias, portanto fundamental para veículos elétricos. Há grandes reservas no norte do estado e aportes vultuosos previstos para empreendimentos que irão gerar empregos e oportunidades para profissionais da área tecnológica. Também participa do painel no dia 29 o engenheiro de Minas, João Hilário, que é conselheiro e membro do Grupo de Trabalho Lítio do CREA Minas. Para saber mais sobre a programação do COBENGE, acesse crea